sou do blog Alfinetadas da Moda. Para quem caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, gente, esse vídeo aqui é a parte 2, é a continuação do nosso vestido top que nós estamos fazendo aqui no canal. Eu vou deixar aqui embaixo, é só você clicar aqui embaixo no box de informação, aqui embaixo, que aparece o link do primeiro vídeo, caso você não tenha assistido aonde eu ensino a fazer uma saia godê total, longa, coisa mais linda. Então, pra você fazer esse vestido, você precisa da saia, né, pra gente juntar. Nesse vídeo, a gente vai fazer a confecção da blusa, da parte de cima. Eu sei que vocês vão falar, nossa, Josi, que desperdício de tecido. Gente, por que que eu tô colocando o tecido aqui no meio? Porque eu quero aproveitar a estampa. Então, olha, eu dobrei o meu tecido... Aqui tá a dobra do tecido. O molde da saia godê você não precisa cortar no papel. Então, não tem molde. Você vai cortar direto no seu tecido. O molde da blusa do vestido está disponível no blog do 36 ao 56. E lá tá explicadinho quantas vezes você precisa cortar cada parte, porque a gente vai fazer tudo embutido. No caso, eu estou cortando duas vezes na dobra do tecido... Aqui, ó, é, é, mei, é meio da frente, lateral da frente e costas. Então, você precisa cortar duas vezes na dobra do tecido, quatro vezes e quatro vezes. Por que que eu coloquei ele assim? Pra dar continuidade na estampa, tá? Pra ficar uma coisa só na estampa, porque a gente vai unir. Então, por isso que tá... É, se você olhar, você vai falar, nossa, mas você não tá aproveitando o tecido. É porque eu quero pegar o balão aqui bem na parte da frente. Coloquei o meu tecido... Vou cortar. Se você não tem prática, diz de alfaiate, fita métrica, risca 2 centímetros de margem de costura toda a volta e aí sim você vem e corta. Se você já tem prática, já pode alfinetar e cortar direto. Agora, a gente vai montar a nossa blusa. Lembrando que todo o processo que eu fizer com esta parte aqui de cima, vocês vão repetir com a parte do forro, tá? Então, olha, eu vou pegar aqui o meio da minha frente, que eu cortei na dobra do tecido, e vou colocar as laterais aqui, olha. Lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E alfineto as pontas prim... Alfineta as pontas primeiro. E aí, a gente faz encaixar aqui, né? Porque a gente tem esses recortes no vestido. Prontinho. Do outro lado, a mesma coisa. Essa é a parte da frente. Nós já vamos vir com as laterais aqui das costas e colocar também, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido. Essa daqui já é mais retinha, já é mais fácil de costurar. Se tem errado, Domiaga... pois. Agora a gente vai para a máquina passar uma costurinha reta aqui, olha. Unindo a parte da nossa blusa. A gente vai repetir esse processo com o nosso forro, que já está aqui, que eu vou passar o videozinho, olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês, deixa eu afastar. Eu coloquei ele aqui no manequim, olha, tá vendo? Já costurei a alcinha que vocês viram aí, né, que eu costurei, já fiz a alcinha e coloquei, ó, o meu forro, ele se diferencia porque ele não tem a entretela que vocês viram que eu coloquei também, tá? Também é opcional a entretela. Eu coloquei... Esse manequim, ele é ma maior do que eu, tá, gente? Então, ele não vai ficar certinho, por isso que eu não alfinetei. Tá vendo que a lateral não bate aqui, olha? Onde teria que ser, ele é maior do que eu, ele é um tamanho 42. Então, eu já coloquei também, olha, esta parte aqui na parte das costas, que é o que vai fechar a minha blusa aqui, olha, né? Com as minhas tiras, que ele vai vir aqui nas costas, ó. Este lado a gente puxa pra cá. Né? E aí, a gente... Ele é bem abertão nas costas. Não totalmente, porque tem essa parte aqui nas costas ainda, né? E aí, olha, ele vai vir até aqui, na minha saia. E aí, vai ficar um vão aberto. Então, essa parte aqui vai ficar embutida na parte da saia. Essa parte aqui do vestido, ela vai embutir na minha saia. Na minha saia, não. Ela vai embutir, na verdade, na faixa que a gente vai colocar. Por que, que tem que ter a, fa a faixa Justamente por isso, porque quando. Deixa eu colocar o um alfinete aqui, mas gente, ele, ele não vai ficar no tamanho certo, porque esse manequim, como eu disse, ele é maior do que eu. Então, vamos colocar aqui. Só para vocês entenderem o que eu estou explicando. Olha só. Então, tá aqui, Certo? A minha saia, ela vai vir e vai encaixar, vai vir uma tira, né, aqui, de fora a fora. E a minha saia tem que encaixar na minha blusa. Só que vai ficar uma parte aqui aberta, certo? Então, por isso que tem que ter essa faixa, que é como se fosse o cos da sua saia. Porque ele tem que ter um arremate aqui na parte de cima, na sua saia. Então, a gente vai colocar como se fosse um cos, mas a gente vai colocar de fora a fora. Então, tudo vai ficar embutidinho. Essa parte aqui do vestido, ela vai embutir até onde dá na saia e depois vai ficar aquele vão aberto aqui. Não vai ficar tão aberto, porque como a gente vai fazer o transpasse aqui atrás, olha, ele vai vir aqui, ó, bem aqui em cima. E aí, a gente vai cruzar as costas, né, olha. Tá vendo? Então, a gente vai cruzar as costas dele... E aí, sim, a gente... Ai, que canseira. E aí, sim, ele não fica tão aberto por isso, porque ele fica cruzado, né? A tira, vocês têm que cortar... Por que que eu faço sempre no forro primeiro? Tá vendo que o meu forro já tá montadinho? Porque eu faço no forro e provo pra ver se eu vou precisar de algum ajuste. Se precisar de algum ajuste, eu já mexo no molde antes de cortar a parte de cima e terminar de montar. Então, é uma técnica que eu uso e tô passando aqui pra vocês, tá? Tá? Ó, tá vendo? Ele tá bem tortinho aqui, porque esse manequim, ele é bem maior do que eu, então, não dá muito certo, né? Ele tem bem mais é, busto aqui do que eu, então, já não dá muito certo por isso. Eu só coloquei pra vocês entenderem mais ou menos aí, tá certo? Então, agora a gente vai pra máquina fechar aqui a parte do nosso vestido, tá? Da frente, pra gente já unir na parte do forro. Então, agora, o que que a gente vai fazer? Vocês vão pegar a parte do forro que nós fizemos, a parte do forro não tem a entretela. E nós vamos colocar esse acabamento aqui nas costas pra gente passar a nossa alcinha. Então, você pode, se você tiver essas alcinhas aqui rabo de gato, vocês podem colocar, essa daqui tem até um pouquinho de elástico, tá vendo? Tá vendo? E eu vou colocar essa daqui. Se você não tiver, você pode fazer com o próprio tecido, tá? Aí você corta mais fininho, ó. E aí você faz assim. Aqui é vai estar tá costuradinho, né? Mas aí você coloca do próprio tecido, fica bacana também. Então, eu vou pegar aqui e vou posicionar aonde eu vou querer e quantos eu vou querer de transpasse aqui. Eu vou colocar aqui, olha, e vou costurando, gente. Ó, eu coloquei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Deixa eu conferir. Tá? E aí, a gente mede do mesmo lado, lá do outro. E aí, eu coloco... Meu tecido tá virado pra cima. Eu vou colocar assim mesmo. Coloco aqui, costuro. Eu vou colocando na máquina, tá, gente? vem aqui, costuro. E vou colocando assim, olha. Vai ficar dessa forma. Vai ficar costuradinho dessa forma. Quando a gente for embutir isso daqui, a gente vai passar uma costura bem aqui. Quando virar, ele vai ficar assim, tá? Ó. Ele vai ficar desta forma, aonde a gente vai passar a tira para fechar as costas da blusa, tá? Do vestido. Então, agora a gente vai para a máquina, colocar aqui esses acabamentos. Inclusive, já tem pronto isso daqui, é fica bem mais bonitinho, tá? Já tem pronto para comprar, tem lá no saia de saia, eu esqueci o nome disso, gente, ai meu Deus, deu branco agora, mas tem lá no saia de saia, eu vou deixar o nome passando aqui na tela pra vocês, beleza? Bora pra máquina agora. Vamos agora unir as duas partes, a parte de cima com a parte de baixo da nossa blusa. Coloquei aqui meu forro com as tirinhas todas aqui dentro, tá? Vou vir com a parte de cima da minha blusa e colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. Vamos pra máquina passar uma costura, fechando a lateral, toda essa parte superior e essa outra lateral. Fechou tudo, vou deixar aberto somente essa parte de baixo, que a gente vai virar... Passa com o ferro para sentar bem a costura. E depois a gente vai dar continuidade aqui colocando a nossa faixa aqui embaixo. E aí sim unir a saia. Então agora a gente vai para a máquina. Só passar uma costurinha reta aqui em toda a volta. Gente, começou é uma costurinha reta. E esse vídeo está ficando bem compridão. Eu vou passar a costurinha e já volto pra a gente dar continuidade no nosso vestido. Então agora, pessoal, a gente vai cortar uma tira reta. Na largura que você preferir. A minha tira, ela está com 13 centímetros. Eu vou precisar de duas tiras, então. E o comprimento dela, você vai cortar um pouco maior aí, olha, do que a barra aqui da sua blusa, tá? E aí, você vai cortar essa tira na largura que você preferir. Tá? Lembrando que vamos ter costuras, então, se ela tá com 13, ela vai ficar aí com uns 10 centímetros, tá? E eu vou precisar de duas, então, eu vou cortar a minha tira. Esta tira aqui, que eu vou colocar na cintura, eu coloquei entretela, só que eu coloquei entretela de blazer, que é uma entretela mais estruturada. Por quê? Eu tô trabalhando com viscose e essa tira vai ser o acabamento da minha saia, aonde a gente vai colocar, uh, dar o acabamento da saia e colocar o zíper. A minha saia, ela tá com quase 5 metros de tecido, então, é uma saia pesada, tá? Então, por isso que eu coloquei essa entretela mais grossinha na, na parte do, da cintura, pra dar uma estruturada na saia, na hora de segurar a saia, tá? Mas se você não tiver, você pode usar... Entretela normal, mas usem algum tipo de entretela nessa parte, eu aconselho vocês a usarem algum tipo de entretela. Nem que for a mais fininha, fininha aquela que eu usei na roupa, ali na, na blusa, pode ser aquela de malha mesmo, mas usem entretela na parte da cintura para dar uma estruturada na saia. Cortei aqui, aí eu achei o meio da minha faixa. Vou pegar aqui a minha blusa e vou achar o meio também da minha blusa. Tá aqui já, olha, riscadinho. E aí, eu vou colocar aqui, olha, meio com meio, onde eu fiz a marcação, e vou alfinetar isso daqui. Pra fazer, para embutir agora essa parte. Tá vendo que eu cortei ela bem maior, né, do que aqui a minha blusa. porque, gente? Porque é melhor que sobre e a gente corta do que falte e eu tenho que refazer o um trabalho. Por isso que eu corto já maior e depois a gente já vai colocar a saia também. Então, já deixa maior aí que fica mais fácil de trabalhar. Tá? Agora, a gente vai vir com... Se você quiser ir lá na pré-máquina passar uma costura aqui, já prega aqui, depois você vai vir aqui com a outra parte aqui da sua faixa e vai colocar aqui em cima, ó. E aí, você vai passar outra costurinha, ou você pode passar uma costura só aqui tudo junto, eu vou passar uma, depois eu venho com a outra, porque que eu não vou costurar tudo junto. Porque aqui eu quero ver, olha, eu quero que fique bem certinho aqui nas rebarbinhas aqui, tá vendo? Então, primeiro eu vou passar uma costura e depois eu venho com outra faixa, coloco por cima e aí sim eu passo outra costura aqui, tá bom? Então, agora a gente vai pra máquina fazer esses passos aqui que eu acabei de mostrar pra vocês. Bom, pessoal, então, tá aqui o resultado final da parte superior do nosso vestido, tá? Agora, a gente vai pro próximo vídeo, aonde a gente vai unir a blusa com a saia e vai colocar o zíper, tá? O outro vídeo vai ficar bem curtinho, mas como eu disse que eu ia dividir em três vídeos pra não ficar muito longo, né? Então, bora agora pro outro vídeo, aonde a gente vai fazer a montagem, então, do nosso vestido e finalizar ele até que enfim, né, minha gente? Trabalhoso, mas vocês viram que graça que fica. Ele tem bastante detalhe, então, a gente tem que fazer com todo cuidado e carinho esse vestido. Então, eu espero vocês no próximo vídeo, onde a gente vai estar unindo aí o nosso vestido.